E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo no qual vamos entender graficamente o que é uma função. Bem, aqui nós temos o gráfico de uma função h que nós podemos escrever como y igual a h de x. O que fazemos aqui é colocar um valor x, que é um valor de entrada, dentro dessa função aqui, e a função faz algo com esse valor x, faz uma operação e que retorna um valor y, ou seja, esse y aqui. Então, por exemplo, qual é o valor de h de 4 com base no gráfico? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Basicamente, o que estamos fazendo aqui é pegando o 4 e colocando dentro dessa função, dessa função h, ou seja, quando o x é igual a 4 e esse x dentro da função vai retornar um valor y. E qual é esse valor? Se nós olharmos o gráfico, o x igual a 4, que é o valor de entrada, quando ele vai para dentro da função, ele retorna um valor de y igual a 3. Então, esse y aqui é igual a 3, portanto, o h de 4 é igual a 3. Basicamente, o valor de y ele está em função de x. Vamos ver outro exemplo aqui? Vamos tentar determinar o h de zero? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. O que queremos saber, basicamente, é que, se colocarmos um x igual a zero dentro da função, qual vai ser o y correspondente? Se olharmos no gráfico, quando x vale zero, y vale 4. Portanto, o h de zero é igual a 4. A ideia básica é, dada uma entrada, qual vai ser a sua saída? E Esses pontos aqui no gráfico representam diferentes saídas. Agora, é sempre bom ter em mente uma das coisas que tornam uma relação em uma função. É importante que o valor de x que você insere só tenha um único valor de saída y. Por exemplo, vamos dizer que o x tem outro correspondente aqui, formando esse ponto. Se quisermos calcular o h de 6, nós vamos ter um problema. Isso porque o x igual a 6 ele pode ter como valor correspondente o 1, mas também pode ter o 3. E, por causa disso, nós não teríamos mais uma função. Isso porque, em uma função, todo o valor de x. Ele deve ter um único correspondente em y. Por isso, você não pode ter esses dois pontos aqui ligados ao 6. Agora, tem uma coisa que é possível e muitas vezes nós nos confundimos. Dois valores diferentes de x podem gerar o mesmo valor de y. Por exemplo, se eu tiver um ponto aqui no menos 4 e 2, então h de -4 é igual a 2. Mas o h de 2, se nós olharmos aqui no gráfico, o correspondente do x igual a 2 é o 2 também. Então, h de 2 também é 2. Ou seja, diferentes valores para x podem ter o mesmo correspondente em y. Agora, cada valor de x ele só pode ter um único correspondente y. Se isso não acontecer, nós não vamos ter uma função. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!